Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse 31 primeiro domingo, tempo comum, o Evangelho relata o encontro de Zaqueu com Jesus. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, por isso considerado um grande pecador. Mas ele tinha um grande desejo, ele queria ver Jesus. Como ele era de uma estatura baixa Ele correu na frente da multidão E subiu numa figueira Onde Jesus iria passar Quando Jesus passou debaixo da figueira Olhou para cima e disse para Zaqueu Zaqueu, desce desta árvore Porque eu quero me hospedar na sua casa isto foi um espanto para todo mundo, Jesus hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu desceu cheio de alegria e correu para a casa para receber Jesus. E desse olhar de Jesus, nós podemos dizer que nasceu a conversão de Zaqueu. O próprio Cristo disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Do olhar de Deus é que nasce nossa vocação, que nasce nossa conversão. Também o apóstolo Filipe tinha um desejo muito grande. O desejo do apóstolo Filipe era ver a Deus. Ele disse um dia para Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então era uma vida toda orientada para ver o Pai. Quando a vida ela tem esta orientação, ela se torna diferente. Também nós podemos ter esse desejo de ver a Jesus como Zaqueu. Como enxergar Jesus hoje, nos nossos dias? O próprio Jesus aponta o caminho. Eu estive nu e me vestiste. Eu estive com fome e me deste e de eu estive com sede e me desces de beber Nós podemos ver Jesus no rosto dos nossos irmãos Que necessita da nossa solidariedade, da nossa compaixão Então estejamos atentos para abri E não deixamos que ele passe sem enxergá-lo Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido